Eu the quero que passar para a palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar essa noite. We're going to look Veja a Bíblia em Apocalipse no capítulo 12 the 11th verse, no versículo 11 It talks about how to overcome Satan. Fala um pouco, descreve um pouco sobre como vencer Satanás Quantos aqui querem saber como vencer Satanás? world world existe um reino desse mundo que está coberto pela escuridão E quando nós começamos a compartilhar a luz de Cristo começa a mudar tudo the Bible says that we are children of the light. a Bíblia diz que nós somos filhos da luz e a gente pode ficar muito com muita raiva da escuridão e gritar contra a escuridão. Ou nós podemos começar a brilhar. E a escuridão vai ter que sair. Verdade? Capítulo 12, Apocalipse, versículo 11. Diz que eles venceram Satanás. By the blood of the lamb, pelo sangue do cordeiro. Say the blood of the lamb. Vocês podem dizer o sangue, o sangue do cordeiro. And by the word of their testimony. E pela palavra do seu testemunho. The blood of the lamb and the word of their testimony. O sangue do cordeiro e a palavra do seu testemunho. How many of you are thankful for the blood of the Lamb of God? Quantos aqui são gratos pelo sangue do cordeiro de Deus? The blood of Jesus changes everything. O sangue de Cristo muda tudo. Jesus had no sin. Jesus não tinha nenhum pecado. But he became sin for us. Mas ele se tornou o pecado por nós. By spilling his sinless blood. A derramando o seu sangue por nós. The blood of the lamb is the medicine for the human race. O sangue do cordeiro é a medicina é a cura para a raça humana. The blood of the lamb has changed my life. O sangue do Cordeiro transformou a minha vida And it's changed your lives. e também mudou a sua vida. But it's interesting that the Bible says there are two things that overcome the enemy. Mas é interessante analisar que a escrituras dizem que são duas coisas que fez a gente vencer o inimigo. The blood of the lamb and something else. O sangue do cordeiro e algo mais. Not other thing is the word of our testimony. E a seguinte coisa é a palavra do nosso testemunho. A testimony is a powerful thing. O testemunho é algo poderoso. The most powerful men and women of God that I know. Os homens mais poderosos e mulheres mais poderosos que eu conheço are really good eles são maravilhosos contadores de histórias and they tell the right stories. e eles dizem as, as histórias corretas my grandmother o minha a minha avó She's have her 90th birthday next month no mês seguindo, no mês que vem ela vai ter o seu vai completar 90 anos de idade woman of é uma mulher poderosa na oração and uh, meu uncle who, uh, he died about five years ago, e há cerca de cinco anos atrás, o meu, meu tio ele morreu, faleceu. There was a time many years before that I was angry at meu uncle. E teve um tempo atrás, antes dele falecer, que eu tinha muita mágoa do meu tio. Meu tio ele era um drogado, ele tinha problemas com bebidas. Ele tinha estado se envolvido com centenas de casos sexuais, relações sexuais. E ele ele adquiriu os AIDS e ele começou a ficar muito doente. But instead of making better choices, he just kept Repeating the same mistakes. mas ao invés de ele começar a fazer as decisões certas agora ele continuava mantendo as suas escolhas erradas and sell them to pay for drugs. então ele iria até a casa da minha avó e começava a pegar objetos e coisas de valor para vender para conseguir drogas it, it became so desperate ele começou a ficar tão desesperado minha avó começou a usar um cinto e ela começava a conter esses objetos de valor dentro desse cinto que ela poderia cobrir e se proteger dele. E eu tinha raiva do meu tio por isso. Eu queria que ele fosse para a prisão. E minha avó ficava dizendo, não, vamos continuar orando por ele. Ore por ele. E eu falava para minha avó, por que você não ora por ele? e Deixa eu ficar continuar ficando com raiva. E ela falava, Jonathan, você precisa orar comigo. E por que eu iria orar pelo meu tio? E ela então compartilhou comigo um testemunho. my life A minha vida inteira eu orei pela minha família. Em zero exceções, quando eles chegam ao final da sua vida, eles sempre dedicam as suas vidas ao Cristo Jesus. She said he will repent. E ela declarou, ele vai se arrepender. He will repent because I'm a person of prayer and God is faithful. Ele vai se arrepender porque eu sou uma pessoa de oração e o meu Deus ele é fiel. Em cada pessoa da nossa das nossa família, algum ponto da sua vida se entregou a Jesus. o que ela estava declarando era Jesus before Jesus fez antes. E ele vai fazer de novo. A O testemunho ele detona e vence Satanás. You have a story on the inside of you Cada um de vocês tem uma história dentro de vocês that can defeat Satan from your life. que pode fazer, vencer Satanás na sua vida. That can drive Satan from your family. Que, que pode expulsar Satanás da sua família. That can break curses off of que your pode life. quebrar toda a maldição na sua família. That can bring blessing into your life. Que pode atrair bênçãos na sua vida. It's called a testimony. Isso se chama o testemunho. Nós vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. And the word of our e a palavra do testemunho. That's a powerful thing a testimony. E o, o testemunho é algo poderoso. Então é muito, eu fico muito impressionado quando nós compartilhamos as histórias erradas. Homens e mulheres de Deus lavados no sangue do Cordeiro we set down our greatest weapon, this testimony. Nós colocamos de lado a nossa maior arma que é o testemunho and we pick up gossip. We pick up judgment. E nós escolhemos a fofoca, nós escolhemos o julgamento and we tell a, a poisonous story. E nós compartilhamos histórias que estão envenenadas And I really encourage you today e o que eu quero encorajar com vocês hoje é para que você deixe de lado as histórias que são tóxicas na sua vida e comece a levantar os testemunhos que você tem na sua vida. If Jesus did it before, he'll do it again. Se Jesus fez antes, Ele vai fazer de novo. Hoje eu comi algo que foi maravilhoso. Pamonha. Pamonha. One of them was sweet. uma delas que eu comia era doce. One had cheese in it. Uma tinha queijo, nela. Some of it was salty. Algumas eram salgadas. There was protein. There was meat in it. Tinha proteína, tinha I felt carne. The presence of God when Eu podia I sentir a presença de Deus naquele Woo! lugar. Woo! And this message is gonna be a little bit like preparing pamonha. E essa mensagem vai ser em torno dessa preparação, como nós preparamos uma pamonha. It's gonna take a little work to prepare. Vai, vai gerar um trabalho para ser preparado. It might be a little unpleasant at times. Vai, não vai ter muito, pra, vai, não vai ser muito prazerosa muitas vezes. But if you'll hang on and trust me, mas se você confiar em mim e ficar comigo, we're have a feast together. nós vamos ter uma festa no final disso, um Are you, guys, you guys ready to go on this journey? Vocês estão preparados para ir nessa jornada comigo? We're talking about the power. Of remembering the right things. Nós estamos falando do poder de nos lembrarmos das coisas dos testemunhos de Deus. I will not forget the good things in my life. Eu não me esquecerei das coisas boas que Deus fez na minha vida. Amen? Amém. To tell you a story. Eu quero então compartilhar uma história. The story is going to get negative before it gets positive. A história vai ficar muito negativa antes que ela fique positiva. But it's all from the Bible. Mas é tudo da Bíblia. Quantos aqui sabem que para um pregador é uma boa é um é um parte do currículo pregar a Bíblia sagrada? O resto pode ser a minha opinião. Mas a minha opinião não vale tanto. A Bíblia vale tudo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos ver aqui a primeira coisa que Samuel fez quando ele foi ungido rei de Israel Ele fez uma proclamação E esse foi o seu primeiro ato como rei Vamos ler a palavra segundo o livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 7. Então, os homens de Judá foram a Hebron e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes-Gileade de tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: "O Senhor os abençoou pelo seu ato de lealdade dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês." Também eu firmarei a minha bondade com vocês por terem feito essa boa ação. Porém, agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu Senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. O primeiro ato de Davi como rei foi abençoar o povo de Jabes de -Gilead. Gilead. Eu quero que cada um aqui repita comigo Jabes de Gilead. Diga de novo, Jabes Lijeleade. One more time. Mais uma vez, Jabes Lijeleade. I want you to remember this Eu quero que você se lembre dessa cidade. É muito importante. David blessed the people of Jabesh -Gilead. O povo de Jabes Gilead. He said, God is going to show you loving kindness. David said, I am going to show you kindness. He, He blessed them. He said, your hands are going to be mighty to do battle. Ele os abençoa dizendo, a mão de vocês vão ser abençoadas para fazer batalha. He powerful blessings over this city. E ele declara poderosas bênçãos sobre essa cidade. But why did he do it? Mas por que que ele fez isso? He did it for an ele fez isso por uma razão muito interessante. This community gave Saul a, a, an honorable Porque essa comunidade de Jabes, Gileade, providenciou a Saúl. Um honroso funeral, King Saul, o rei Saul. Eu já ouvi mais de milhares, milhares de mensagens sobre o rei Saul. And all of them are e muitas delas, oh, todas elas são negativas. Saul was a king. Saul era um, um terrível rei. E você quer saber, na última jornada, caminhada do seu ministério reinado, realmente ele foi um terrível, terrível rei. Ele começou o leal, mas ao partir do momento no seu caminho, ele perdeu a sua jornada, o seu passo. He started killing priests. Ele começou a matar sacerdotes. He started like a priest. Ele começou a agir como um sacerdote. He God. Ele começou a desobedecer Deus. And things got really bad e, under his rule. e debaixo do seu governo as coisas começaram a ficar muito feias. We see in the Nós vemos nas escrituras que até mesmo os soldados estavam abandonando os seus oficiais sem a permissão deles. Deus havia anointed David para ser o próximo rei de Israel. Já tinha ungido Davi para ser o próximo rei God shows David not Jonathan Deus escolhe a Davi não Jonathan sou reaction is to try to kill the então a reação natural de Saul era começar a matar ou tentar matar aquele que foi escolhido por Deus é imagine you live Imagina você vivendo em Israel nessa época. O que você imagina se você tem um sacerdote como membro da sua família? family, member And you were that family member would die. E você está preocupado que aquele membro da sua família iria morrer. military? Imagina você tendo um amigo servindo no militar que não mais acreditava nos seus oficiais, nas suas autoridades. time of great trouble. Esse era um tempo de muita crise. And Saul brought some of his sons with him to hunt down David like an animal. E Saul então ele começava a caçar Davi como se ele fosse animal e ele trazia os seus filhos para fazer isso com ele. This is how E assim foi como Saul morreu. Em desobediência a Deus. E os filisteus então se encontram com ele no campo de batalha. Por favor, todos olhem para mim. E Saul watch the ground dead one by one. E Saul ele contempla filho por filho morrendo no campo de batalha. Então Saul está ferido. And he starts begging for someone to end his life. Ele começa a implorar a outros uma uma pessoa que termine e encerre sua vida. And then he falls on his own sword. E ele cai na sua própria espada. Aren't you glad you came to church today? Você não tão feliz que vocês vieram à igreja hoje? What happened next? O que aconteceu a seguir? The Philistines cut off his head. Os filisteus cortaram a sua cabeça and put it on display in a temple. E colocaram a sua cabeça num templo. Of o templo de Ashtaroth. E eles pegaram o corpo de Saul e eles colocaram no mural de bet E eles expõem o corpo de Saul nesse muro para justamente expor a, a sua vergonha. I told you this story to make a point. Eu estou compartilhando com vocês essa história para chegar num objetivo. Eu acredito que existiam muitas pessoas em Israel que secretamente estavam felizes que o rei Saul tinha morrido. Eles começavam a celebrar dizendo: agora vai ficar bem porque o rei Davi vai vir e as coisas vão começar a melhorar. Saul Saul era infiel a Deus. I hate to say this, but I'm almost glad he's dead. Eu odeio dizer assumir isso, mas eu estou feliz que ele morreu. Saul. Some of those soldiers, some of those Talvez alguns daqueles sacerdotes, alguns daqueles soldados, começaram a celebrar a morte de Salom. Mas não as pessoas de Jabes Gileade. They their lives to his body. O, o povo de Jabes Gileade arriscaram as suas próprias vidas para pegar e re, resta, pegar o corpo de Saul que estava sendo exposto. Eles envolveram, pegaram o seu corpo, envolveram o seu, o seu corpo com respeito. Levaram o corpo de Saul para Jabes, Gilead e fizeram a ele, deram a ele um funeral de honra. E quando Davi então descobre que esse povo de Jabes Gilade honrou a Saul, O primeiro ato de Davi como rei foi abençoar esse povo de Jabes Gilade. There's Existe uma benção na honra. There's a blessing Existe benção na honra. We live in a very political age. Nós estamos vivendo num momento político de, muito sensível Alguns de nós adoramos ver algumas eh, referências políticas caírem Mas eu quero encorajar cada um de vocês a serem como o povo de Jabez e Gilead E demonstrem honra onde honra é necessária Vocês estão comigo? Now, why did these people honor Saul? Agora a pergunta é por que que esse esse povo honrou Saul? Why did they show him such respect when other people were glad that he died? Por que, que esse povo de Jabes de Leade mostra Saúl tanto respeito enquanto outras pessoas estavam celebrando a morte de Saul? They had a é porque esse povo tinha um testemunho. They had an story about Saul. Eles tinham uma, uma maravilhosa história sobre Saul. A story that them to act differently. É uma história que provocou esse povo a agir diferentemente. To show honor to Saul que eles mostraram puderam mostrar a Saul uma honra diferente. Guys want to hear the Vocês querem ouvir esse testemunho? É, seria uma mensagem muito curta se vocês respondessem não. All right. This city had been under a curse for a years. Essa cidade de Jabes Gilade de estava debaixo de uma maldição há cerca de 100 anos. And when David blessed it, he broke the curse that had been over this city for a century. E quando Davi ele abençoa esse povo, ele quebra essa maldição que estava sobre esse povo então agora nós iremos retroceder 100 anos na história de Israel. mas eu não vou pregar para vocês durante 100 anos vamos story book of judges começa essa história começa no livro de juízes um homem de deus estava viajando com a sua esposa e na sua jornada com a sua esposa, ele encontra uma cidade que ele achou segura para passar a noite com sua esposa. Você vai achar isso no livro de Juízes, capítulo 19. O nome dessa cidade era Gibeah. Agora eu quero que você repita comigo, Gibeah. Diga mais uma vez, Gibeah. So now we have two cities to remember. Agora nós temos duas cidades para para memorizar, jabesh Gilead e Gibeah. e Gibeah. You guys with me? Vocês estão comigo? You are so smart. You're going to remember. Vocês these são names. muito inteligentes. Vocês vão ficar comigo. Vocês vão lembrar disso. Então esse homem de Deus e a sua esposa ficam e passam a noite nessa cidade de Gibea. people there, uh, in the tribe of Mas havia, havia naquela região homens maus que and eram they, da tribo de Benjamin. Sorry. And they to, uh, this e esses homens maus eles queriam atacar essa, esse casal. Do you guys story? Vocês já ouviram? Se lembram dessa história? And they, they got the wife. Então eles pegaram a esposa. And they her and they her. Eles violentaram essa mulher e a mataram. E no dia seguinte esse homem vem até a sua esposa. Ele se depara com o corpo dela. Esse foi um dos atos mais horrorosos na história de Israel. And this man wanted justice. E esse homem queria justiça. We're talking about where this curse came from that was over this city called Jabesh-Gilead. Nós estamos falando como essa maldição se originou sobre a cidade de Jabes-Gilead. So now we're at this other town Gibeah. Agora estamos falando dessa cidade Gibea. And the man of God is with his dead wife. E esse homem se depara com a sua esposa morta. And he tried to get justice. He spoke to the other tribes and he said, "Hey, come Come make this right. e ele está clamando por justiça apelando para todas as tribos pedindo e clamando por justiça And no one would listen to him. mas ninguém ouve esse homem so he did a, a, a very grotesque thing. ele fez algo muito grotesco he divided her body up into 12 pieces. esse homem divide o corpo de sua esposa em 12 pedaços e ele envia para cada tribo esses corpos, essas peças ensanguentadas era como se o sangue dessa mulher estivesse cla clamando por justiça and it got their, the attention of the leaders. E isso chamou a atenção de cada líder and they gathered together, E essas tribos se juntaram E eles descobriram esse ato horroroso que aconteceu And the 12 tribe leaders were, were speaking to each other. Então as 12 li, as 12 tribos começaram a conversar sobre isso. And they decided to go to war against E eles decidiram ir à guerra ao campo de batalha contra a cidade de Gibeá e todos esses da, da, da cidade de Gibeá eram da tribo de Benjamim. Well, go e alguns irmãos da tribo de Benjamim de declararam que não iam à guerra contra a nossa própria família. E então Benjamin. o que acontece é que as 11 tribos de Israel estão indo contra a tribo de Benjamim agora. This uh, for those of you that are into history, this is the first civil War in Israel's History. para aqueles que gostam de história essa foi a primeira guerra civil da história de Israel And the battle took place in Gibeah. então a batalha começa a acontecer na cidade de Giba people died. e muitas pessoas morreram in fact the tribe of Benjamin was reduced to 600 men. na verdade a tribo de Benjamin foi reduzida a 600 homens. 600, men who ran into caves and hid. 600 homens que se esconderam e fugiram para cavernas. We're still making the pamonha, guys. A, a, Fica comigo porque nós estamos ainda fabricando a pamonha aqui. It's be tasty. Vai ficar gostoso no final. Hang on with me. Fiquem comigo. These 600 men left their wives and children to die. Esses 600 homens eles deixaram e abandonaram suas esposas para fugirem. And they went up and they saved by eles salvaram a si mesmos se escondendo. Se eu me deparar com minha família, e meus filhos e minha esposa sendo atacadas, eu não vou fugir. Eu vou me dar a minha vida para salvá-los. These 600 cowards were hiding in the cave. Agora esses 600 covardes estão se escondendo numa caverna. And the rest of the tribes uh, surrounded them to uh, to cut off supplies. Então agora as restantes tribos estão cercando esses 600 homens para cortar e interromper os, uh, os recursos eles. While this is happening, there's another story going on. Agora, enquanto isso está acontecendo, existe outra história. The tribes begin to look around and make sure that everyone uh, did their part. For the war effort. Enquanto isso está acontecendo As 11 tribos elas estão começando a, a fazer, ter certeza Se todos tiveram parte nessa guerra Contra a tribo de Benjamim E eles chamaram essa reunião E uma cidade não compareceu essa reunião that city was -Gilead. E essa cidade que não compareceu a guerra para guerrear Era Jabes gilead 600 pessoas de Benjamin em Agora nós temos 600 homens escondidos em Gibeia. Agora também temos uma outra cidade que não cooperou com a batalha que se chama Jabes gilead Esses 600 homens, eles disseram, Agora esses 600 homens que estão escondidos em Gibeia falam, nós precisamos de esposas. They women. Eu, nós, eles precisavam de mulheres. Whenever this city, Jabesh -Gilead refused to show up quando essa aconteceu quando essa cidade de Jabes gilead se recusa a comparecer então as 11 tribos de Israel resolveram atacar também jábes gilead And of the survivors, there were 400 virgins. e dos sobreviventes de Jabes gilead apenas 400 virgens sobreviveram Everybody look at me. por favor olhem para mim 600 men 600 homens escondidos em Gibeá. 400 virgins 400 virgens in -Gilead. 400 virgens agora em jabes gilead so eu women from -Gilead as 400 virgens de jabes gilead moved to Gibeah. Se, se mudaram para Giba most handsome 400 got women. e eu acho que os 400 homens mais bonitos de Gibeá pegaram as 400 virgens And there were 200 dogs. Porque tinham 200 homens bem feios. But they needed women too. Mas eles também precisavam de mulheres. You know Você sabe como esses homens feios foram conquistar as suas mulheres? Vocês tem que ler a Bíblia. É um livro fascinante. Esses 200 homens que estavam precisando de mulheres, eles vão para um festival e eles sequestram mulheres desse festival. And they take them to Jabesh -Gilead. E eles levam essas mulheres para a cidade de Jabes de Students, Estudantes, alunos. I know there's a lot of information eu here. sei que eu estou falando muita coisa aqui. Please trust me. Mas por favor, confiem em mim. We have Gibeah, nós temos Gibeah, with 400 brand new married couples com agora 400 novos casais, matrimônios. And all of those women came from Jabesh -Gilead. E todas essas mulheres, 400 mulheres, vieram de Jabes Gilead. And over in Jabesh -Gilead e agora em Jabes Gilead, we have 200 married couples, nós temos novos 200 casais. And they live in Jabesh -Gilead. E agora eles vivem em Jabes Gilead. This represents the entire tribe of Benjamin isso representa totalmente a tribo de Benjamim. toda a tribo de Benjamim, a partir desse momento agora está conectada a essa cidade de jabes Gilead E you something eu quero compartilhar algo que talvez você não saiba that momento a partir daquele momento for the next 100 years a partir daquele momento nos próximos 100 anos the tribe of Benjamin was hated by the other todas as tribos odiavam a tribo de Benjamin. Que tipo de pessoas e tribo abandonariam suas próprias esposas e crianças para fugir? What kind of people their wives? Que tipo de pessoas iriam sequestrar as suas próprias mulheres para virarem suas esposas? Que tipo de homem ficaria escondido em cavernas pedindo e implorando por mulheres para terem mulheres? These are not strong people. Eles não são homens fortes, these pessoas are, fortes. These are not brave people. Eles não são pessoas bravas. These were cursed people. Esses são essas são pessoas amaldiçoadas. And almost years passed. Então quase quase 100 anos se passou. And the people of Israel start asking for a king. E aí o povo de Israel começa a clamar por um rei. We need a king. Nós precisamos de um rei. Everybody else has a king. Todos outros têm um rei. God give us a king. Deus nos dê um rei. E adivinha de que tribo Deus escolhe para proclamar o primeiro, ungir o primeiro rei? The tribe of Benjamin. A tribo de Benjamim. Saul was a great big guy. He's head and shoulders taller than than the other men. A Bíblia fala que Saul era um homem muito muito grande, muito alto. a seu ombro ele estava acima dos outros. E uh, então o grande Samuel, o profeta, ele unge Saul como o primeiro rei de Israel. Saul says there must be a mistake. I am from the tribe of Benjamin. E Davi então retruca Samuel dizendo, e, tem que ser alguma coisa está errada porque eu não sou, posso ser o rei? Eu sou da tribo de Benjamim. But isn't it just like God to use the least among us to do the greatest thing? Mas isso não reflete como Deus é poderoso e usando os menores para ser maiores nesse reino. Give me a amen Você pode dizer um melhor Amém para mim? Amém. amém. God chose the king from the tribe of Deus escolhe o primeiro rei da tribo de Benjamim. Be e a perspectiva e a história que Saul tinha na sua mente era que eu sou amaldiçoado. Como eu posso ser o rei? Sou da tribo de Benjamim eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas Deus acreditava nele. Samuel believed in him. Profeta Samuel acreditava nele. Então Samuel ele ele faz um evento para que ele introduzisse Saul, o rei, para as pessoas. And this is happening over here in E isso está acontecendo aqui na cidade de Gibeá Everybody say Gibeah. Todo mundo repete comigo Giba. All right. And so Samuel says, "Hey, I anointed this man from the tribe of Benjamin." Agora Samuel, o profeta, ele introduz Saul ao povo. Olha, eu ungi esse homem como rei de Israel. Saul is going to be your king. Saul vai ser agora o seu rei. And the Bible says there rose up troublemakers. E aí a Bíblia relata que alguns alguns é, fazedores de barulho começaram a, a, a se levantar contra Saul said, There's no way he can keep us safe. E eles começaram a, a questionar a autoridade de Saul Não tem como ele, ele, esse homem ser o nosso rei. And Saul was very quiet. He didn't say anything. Saul se manteve quieto. Ele não, não retrucou aquela manifestação daqueles homens. You still love me? Vocês estão ainda me amando? Are we still friends? Nós ainda somos amigos? Então so isso está tudo isso acontecendo em Gibeá. Saul recebe a unção de um rei, mas ninguém, muita gente não está levando ele a sério. Essa história vai começar a ficar boa. Mas ainda tenho que te dar mais coisas negativas primeiro. Agora em Jabes Gilead. Algo terrível está acontecendo. There was a king who, whose name was Nahash. Existia un um rei, o nome dele era Naas. Nahas means snake. Naas significa cobra. And this snake king was attacking Jabesh Gilead. E esse rei Cobra estava atacando o povo de Jabes Gileade. Like e como uma serpente ele cercou o povo de Jabes Gileade, não impedindo-os de fugirem. Can you see these two Vocês podem visualizar essas duas cidades? Cursed, Am amaldiçoadas, Hated. odiadas. This snake king over in agora esse essa, esse rei serpente sobre contra Jabes Gilead. The men of -Gilead walk up to this king. Então os homens de Jabes Gilead vão até esse rei. They don't fight for their freedom. Eles não lutam eles não lutam pela sua liberdade. Instead, they beg, don't kill us. Ao invés disso eles vão até ele e imploram por favor não nos matem. And snake king, então esse rei é, serpente ele diz, eu vou dar vocês duas opções. Eu vou, ou eu irei matá-los. Mas se vocês quiserem viver, eu vou fazer de vocês os meus escravos. E eu vou remover um dos seus olhos. Essa é uma terrível opção. Ou você morre. Ou você vai ser um escravo cego. Existe um rei serpente na terra hoje E ele vem para matar And he's come to blind us. E ele vem para nos cegar And he's come to enslave us. E ele vem para nos fazer escravos dele Let me keep on with this story. Deixa eu continuar com essa história E eles pediram e clamaram a esse rei, essa rei, esse rei naaz o misericórdia. Say, Would you give us one week? E eles pedem: o Senhor poderia nos dar pelo menos uma semana? Para que assim nós possamos mobilizar um exército e co e consigamos lutar contra você. And the king, the snake king said yes. E o rei serpente concordou e disse sim. Esse rei concedeu ao povo de Gileade uma semana para que eles mobilizassem um exército para lutar contra ele. Por que ele fez isso? Because Porque ele sabia que essa cidade era uma cidade odiada. Ele sabia que ninguém iria se mobilizar para ajudar Jabes Gileade. Então o rei sim permitiu, pode ir, vocês podem ir buscar ajuda. Eu vou dar para vocês sete dias. They began to send out messengers to the other tribes. Então, Come help us fight against this snake. Então king. esses homens começaram a pedir e aclamar ajuda para as, para as outras tribos, pedindo socorro. And no one came to help them. E ninguém veio para ajudá-los. Mas teve um mensageiro que foi para essa cidade específica, Gibeá. E Saúl estava lá com aquele óleo na cabeça, foi proclamado e profetizado, ungido rei. But no one's going to take him seriously yet. Mas ninguém estava levando Saul a sério. Mas Saúl se depara com esse mensageiro vindo com terríveis notícias. We're talking about remembering the right things. A mensagem de hoje é sobre nos lembrarmos das coisas certas. And that message came and asked for help. Would you help us? Would you help us fight against the snake king? E aquele mensageiro se dirige a GBA e fala: você poderia nos ajudar a lutar contra esse rei serpente? And suddenly this this man with the king's anointing had a purpose. De repente, esse homem que foi ungido rei, ele começou a ter começou a ter um propósito. A Bíblia relata que o espírito do Senhor veio sobre Saul. E ele se levanta e começa a fazer algo radical. Está chegando a hora boa. Por favor, olhem para mim. Ele pegou então um boi. And Ele corta esse boi em 12 pedaços. Você se lembra de uma história que alguém foi cortado em 12 pedaços também? Saw Sent a bloody message to all of Israel. Saúl envia então um clamor sanguíneo para cada tribo de Israel Os lembrando dessa mensagem sanguínea também que os ativou em unidade há 100 anos atrás Essa mensagem de sangue, de sangue primeiramente ela clamava por justiça But Saul's bloody message cried out for freedom. Mas essa segunda mensagem de sangue vindo de Saul, ela clamava por liberdade. The gospel is a bloody message. O, o, o evangelho é uma mensagem de sangue. And the blood of this world cries out for justice. E, a, e o sangue desse mundo está clamando por justiça. But the blood of Jesus speaks a better word. Mas o sangue do Cordeiro está declarando uma, melhor, uma verdade muito mais poderosa. And the Bible says, e a Bíblia declara, when this bloody message was sent out, quando essa mensagem de sangue começou a se espalhar, that all of Israel rose up like one man. Que todas as tribos de Israel se levantaram como um homem. There was such unity. Havia uma unidade that they rose up as one man. E eles se levantaram como um homem. Up until this point, had not been a Até aquele ponto, na, na, Israel não, não agiria, não agia como uma nação. It a of Era uma coleção de tribos diferentes. With this act, one. Mas com esse ato espiritual, Israel então se torna um. They begin to march e Eles começam a marchar em a, a, a, em direção a Jabes Gilead. And the snake e eles atacam king. esse rei serpente. Drove e eles expulsam esse exército. Every man, woman, e eles salvam cada homem, cada mulher e cada criança de Jabes Gilead. King blind and and o rei Nahá e o serpente queriam aquele povo como cegos, escravos e mortos. Mas o rei anointed com a mensagem de sangue. Mas aquele ungido rei com a mensagem de sangue them free from and death, Ele os liberta da escravidão, da morte da cegueira. E se você vivesse em Jabes Gilead? E agora você está sendo ameaçado porque você vai ficar cego ou morto ou, um, ou virar um escravo. Mas de repente Saúl vem com um batalhão de pessoas e liberta vocês da escravidão. Oh, isso ah, seria um bom testemunho. That would be a testimony. Esse seria um bom te um testemunho. Less than 24 hours later, um pouco antes de 24 horas. Depois, Um pouco depois de 24 horas Saul, was recognized as the first king of Saul então passa a ser reconhecido Como o primeiro rei de Israel E algumas pessoas ao redor dele começam a falar Ei, hey, hey, Saul, você se lembra daqueles homens Que, que estavam contrariando o seu reinado? Maybe they need to pay with their blood. Talvez eles precisem pagar com o sangue deles And Saul said, Enough blood has been today. E Saul declara não, porque muito sangue já foi já foi derramado hoje. Saul, Saúl, Aquele rei que nós pregamos sempre algo negativo sobre. He forgave these men. Ele perdoou esses homens. He rescued this city. Ele, resg ele resgatou essa cidade. He united all of Ele uniu as tribos de Israel. He carried an anointing. Ele carregava uma unção. His of blood cried out for freedom. Essa mensagem de sangue começou a clamar por justiça e liberdade. This is how Saul Essa é a forma que Saul começou. Agora, 20 anos depois, Saul começa a desobedecer a Deus. Ele está fazendo escolhas erradas. E na minha imaginação, eu começo a ver pessoas falando dele. Falando, eu não confio nele. Ele é mal. Ele, ele é maldoso. He's a bad man. Ele é um homem mau. Mas se você vivesse na cidade de Jabes, Gilead, você diria para aquelas pessoas, você cala sua boca. You don't dishonor my king. Você não vai desonrar o meu rei. I know he's made mistakes. Eu sei que ele fez, ele cometeu erros. I know he's done some wrong things. Eu sei que ele fez coisas erradas. But because of him, he he saved my life. Mas é porque eu estou vivo por causa dele. Because of him, I can see. Por causa dele eu posso ver. Because of him, I'm free. Por causa dele eu sou livre. Don't dishonor my king. Então não desonre o meu rei. And when they heard that this great king was dead, então quando eles ouvem que esse grande rei morreu Eles mostraram a ele uma honra que só eles sabiam como And David was so moved by this act, E Davi foi tão movido por esse ato de honra the tribe of Que o seu primeiro ato como rei foi tirar essa maldição que estava sobre a tribo de Benjamim When he blessed Quando Davi abençoa Jabes Gilead, he the tribe of ele está abençoando a tribo de Benjamim. Remember, in Benjamin had a to Se lembre que todos aqueles de, da tribo de Benjamim estavam conectados a, a, a Jabes Gilead. And that tribe was e aquela tribo assim foi restaurada. Porque um grupo de pessoas de Jabes e Gilead fez algo que ninguém gostaria de fazer. Eles demonstraram honra quando ninguém queria demonstrar. Porque eles tinham um testemunho. Eles tinham uma história. Alguns aqui nesse lugar foram magoados por pessoas em autoridade. Talvez você foi magoado por um pastor, um apóstolo. Talvez magoado por um pai ou por uma mãe. My father was abusive to me. Meu pai era muito abusivo contra mim. In fact, I left home when I was 16. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa. I was placed with another family. Eu fui colocado em outra família. Because of physical abuse. Por causa que eu fui abusado fisicamente. Meu pai me espancava como se eu fosse um animal. E eu estava, então, num centro de risco da juventude. Eu era um jovem muito vulnerável. Mas existiram pessoas de Deus que foram colocadas por Ele na minha vida. E eles me resgataram. And they taught me something about honor. E eles me ensinaram algo sobre honra. They said, Our for you eles disseram, a minha oração por você é que você honre o teu pai como o seu pai. That you can him que você possa o perdoar and honor him. e que você possa honrá-lo. E eu disse, eu não quero nunca fazer isso. Beat me like an Ele me espancava como um animal. He be in Ele devia estar na prisão. They said he's still your father. E eles disseram, mas Ele ainda é o seu Pai. Honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então eu comecei a refletir nas coisas boas que o meu Pai fez por mim. E o meu Deus me deu graça para eu poder perdoar o meu Pai. Hoje nós temos um relacionamento e Eu honro meu pai. Quem machucou você? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa honrar? Existem muitas igrejas aqui representadas. O que você tem dito sobre outras igrejas? O que você tem dito sobre outros pastores? Can we Será que nós podemos encontrar o nosso testemunho novamente? Será que nós podemos honrar aqueles que estão à autoridade novamente? Se você fizer isso, você vai receber uma uma bênção assim como esses jades de receberam. Just like the tribe of Benjamin. Assim como a tribo de Benjamin recebeu. Can I tell you the, the results of honor? Eu posso compartilhar com vocês as consequências da honra? The tribe of Benjamin became so close to the tribe of Judah because of David's blessing. A tribo de Benjamim, ela se conecta muito aproximadamente com a tribo de, de Judá, como Davi os recomendou. Many years later, ten of these tribes would break away from the house of Judah, but Benjamin would stay faithful when nobody else did. E muitos anos se passavam e as tribos sempre se dividiam, mas a tribo de Benjamim se mantinha leal. And there rose up a prophet. E desse, dessa tribo um, um profeta se levanta, Elijah the Tishbite. O Eli Elias de Tishbe. Elijah the Tishbite is from Tishbe. Elias de, era de Tisbe. And Elijah preached reconciliation to the nation of Israel and brought them back together. E o profeta Elias, ele proclama uma mensagem de unidade que trouxe as tribos novamente serem uma. E o nome Tishbe é o nome de uma cidade. Mas nunca, mas não era sempre chamada Tishbe. Ela era chamada de, uma, de um nome diferente. It was Essa cidade era chamada Jabes Gilead. Profeta Elias ele veio dessa cidade que nunca esqueceria do seu rei. Alguns centenas de anos depois, o, o reino persa ele viria atacar essa cidade, essa tribo e uma ordem desse rei persa sairia para que todos os judeus fossem mortos e uma mulher muito corajosa chamada Esther ela se levanta para salvar o seu she povo had courage. ela tinha coragem she walked in honor. ela andava em honra she saved a nation e of ela people. salvou uma nação de pessoas adivinha de que tribo rainha Esther era The tribe of Benjamin. Da tribo de Benjamin. The tribe of Benjamin. Da tribo de Benjamin. Hundreds of years later, centenas de anos depois, there would be a man who would come to Jesus, and his life would change. Ele, ele, ele se encontraria com Jesus e sua vida seria totalmente transformada. E Deus liberaria sobre ele um dom maravilhoso que ele começaria a escrever a verdade. E toda final de semana, pregadores hoje pregam baseado nas suas escrituras. Galatians, Efésios, Filipenses. O apóstolo Paulo. Ele escreveu mais livros no Novo Testamento do que qualquer outro homem. E adivinha de que tribo Paulo veio? Milhões e milhões de pessoas se dedicaram as suas vidas a Jesus por causa das escrituras de Paulo. Milhares de pessoas de judeus foram salvos pelo esforço e coragem de Esther. God's people were reunited because of Elijah. O povo de Israel foi reconectado por causa do profeta Elias. Mas nada disso teria acontecido se o rei Davi não abençoasse Jabes Gilead. E o rei Davi também não abençoaria aquela cidade se aquele povo de Jabes de Gilead não honrasse Saul. There's a blessing and honor. Porque existe uma bênção na honra. E é poderosa. And E é generacional. And it drives out darkness. E ela expulsa a escuridão. And it E ela brilha luz. It's easy to say negative things about people. É muito fácil nós falarmos coisas negativas sobre as pessoas. Mas nós vencemos o inimigo By sharing testimonies. quando nós começamos a compartilhar testemunhos. Not gossip. Não diga não a fofoca. Not judgments. Sem julgamento. Testemunhos. mas Testemunhos. Eu quero fazer uma ilustra ilustração para você que vai levar alguns minutos. Posso fazer isso, amém? Eu gostaria you? de chamar todos os preletores aqui, os convidados que vocês poderiam vir aqui e trazer os seus ce celulares, telefones e celulares para cá. Bring your cell phones with you. Get your cell phones out. Eu quero que todo mundo aqui nesse nesse ambiente pegue o seu celular agora. I want to show you the power. Eu quero Compartilhar, Mostrar para vocês o poder de uma geração que começa a compartilhar o seu testemunho. We the Nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. O pessoal da igreja poderia apagar as luzes do salão? Quando começamos a apagar em um mundo escuro quando nós começamos a, a liberar a luz no, nesse mundo de escuridão, nós começamos a, a compartilhar as pessoas essa luz e eles começam a compartilhar também com o mundo essa luz. And it to the body of e aí isso começa a se espalhar no corpo de Cristo. It the world. E essa luz vai mudar o mundo. Darkness is driven out. A escuridão precisa sair. Darkness is driven out A escuridão precisa ser se expulsa When each one of us raises up our testimony. Quando cada um de nós falamos do nosso testemunho. Se isso abençoa a tua vida, começa a balançar essa luz que está representada por você. This is the power. Esse é o poder a in this world, do testemunho neste mundo na nossas cidades, nas nossas igrejas. Amém? E agora vamos orar. Thank you so much Muito obrigado, queridos. I want to pray a over you. Eu quero orar uma oração sobre vocês agora. I want to pray a over you. Eu quero liberar uma bênção sobre você. The words of David. Eu quero orar a oração de Davi. Now may the Lord show loving kindness and truth to you. Que o Senhor agora libere amor e verdade para você. Let your hands be strong. Que as suas mãos sejam fortes. Que os seus corações sejam corajosos. Que vocês sejam pessoas de louvor. E que gerações sejam abençoadas porque vocês andaram em honra. Porque vocês são pessoas de testemunho. Pessoas de luz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.